Eu tinha uma patroa, à qual eu gosto muito e estimo muito, que quando levava a caixa das flores, se partisse alguma, ela apanhava as migalhinhas todas. Eu, se parte uma flor, deito para as vacas, porque temos animais. E ela aproveitava as migalhinhas. Eu sempre gostei muito de cozinha, muito, mas gosto muito, muito de doces. E gosto de fazer e gosto do resultado final. Eu quando faço um doce, eu já estou a imaginar como é, que é o, como é que ele vai ficar no fim. E então, na base, que eram os nossos bolos tradicionais, se fossem eles quais fossem, fosse a flor, fosse a filhose, eu estou sempre a imaginar aquele bolo, mas com o quê? Nunca, gostei, nunca gosto de pôr as coisas da mesma maneira. Mas eu, cada vez que fazia, quanto mais fazia, parece que mais amor tinha aquilo que estava a fazer. Cada, cada vez que eu levava qualquer coisa para casa, eles eram como se estivessem a comer uma coisa única. Eu olhava para a cara deles babada, ali a olhar para os meus docinhos, e era assim, será que eles são tão bons como eles dizem? Eu quase nem dava valor. As flores, é aquilo que eu mais gosto de fazer. Farinha, ovos, açúcar, nós não sei se também é de mal, da, daquela zona, também temos muito vinho e muita aguardente, tudo leva uma pitadinha de aguardente. <risos> Porque também toda a gente tinha, dá-se uma frescura à massa, toda a gente põe. Antigamente as pessoas em Escalhão havia muito, muito ricos, ricos mesmo, e aqueles muito pobres, muito pobres. E eu sempre fui habituada a ver as flores na casa dos ricos. Nós, como éramos pobres, comíamos flores. Então, não havia casamentos nenhums em escalhão, fosse a boda servida para as pessoas em casa, que não tivesse de ter flores. Aquelas pessoas que faziam os casamentos punham uma pessoa um dia ou dois ali só a fazer flores para enfeitar a mesa. Não havia casamento nenhum que não tivesse flores. Que a gente vai e põe uma, uma, uma bandeja na mesa e fica a mesa enfeitada com flora. Seja ela partida, seja inteira, seja mais pequenina, maior, acho que a flor que é um... Para mim, eu considero um doce fino e que é um doce que como em qualquer época do ano. Porque antigamente ponhamos açúcar e canela, arrumávamos, começo -se sempre. Hoje em dia, com as técnicas que há da gente pôr mais isto e mais aquilo, se é no verão, pomos gelado, fica bom. Se é no inverno, pomos chocolate, fica ótimo. Se na primavera, pomos queijo e mel, que é na altura que fica tudo florescido, fica deliciosa. Se na, na altura do, do, do outono, pomos um doce damasco, que é um doce ácido, um doce que começa a cheirar ao outono, fica ótimo. Para mim, a flor eu acho que combina com tudo, com todas, com todas as festas de casa e toda, todo, todo, todo o ano.